Tá chovendo, aí aqui tá chovendo, tá tá chovendo, tá tá chovendo, tá, tá, tá, tá chovendo, tá chovendo, aí aqui tá chovendo, tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo, tá, tá chovendo, tá tá chovendo, tá chovendo, aí aqui tá chovendo, tá chovendo, tá tá chovendo, tá, tá, tá, tá chovendo chovendo aí aqui tá chovendo. Si tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Tá tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo aí aqui tá chovendo. Tá tá chovendo. Tá tá chovendo. Tá tá tá chovendo. Tá tá tá Tá chovendo aí aqui tá chovendo. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Tá tá chovendo. Tá tá chovendo.